Olá prevencionistas, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o S20 Plus Bem, celular aqui eu tô colocando para vender agora no no Mercado Livre vou deixar o link aqui embaixo para vocês dizer para vocês que eu tenho a caixa porém o celular ele vai apenas o celular o carregador eu não tenho mais que ele danificou né mas o carregador qualquer carregador hoje padrão USB-C você consegue carregar normalmente e eu tô mandando também essa capa essa capa aqui é sensacional que você protege as lentes como se fosse uma câmera mesmo né então ele tá com película tá tá com uma película aqui Protetivo, ele está perfeito ele é dessa cor muito bonita aqui, S20 Plus 128 GB de memória uma baita memória, um celular fino, ó, muito bom pega dele, é sensacional, e tá aqui então tá indo com essa capinha, olha só que sensacional, você fecha e abre e protege as suas lentes aqui enquanto você não estiver usando tá bom então, o link do produto do Mercado Livre vai estar tá na BIOS e aí você entra lá Rapidinho, porque isso aqui com certeza rapidinho já vai ser vendido, tá bom? Um, um, um celular de ponta e com um preço muito acessível, já tá aqui na mão, é só postar e enviar para você rapidamente, tá bom? Então, S20 Plus, 128 GB de memória.